Boa noite! Quando um amor acaba Da demência do coerente da verdade Da tristeza apoiante das paixões Sou perdente, do do vergonha na Sou sopro de um agouro no um rostido Da pessoa que caminha é tão gente, sou lapso que corroe a própria gente, sem pensar na sobrevida, sou ferida, putrefata e corroída, pela mão impiedosa da mentira, que denigre e aniquila a própria sina. Nos tornando verdadeiros animais que derrocam-se pela noite sem sentido, sem querer aproveitar o próprio risco que a vida nos empurra sobre as mãos. Sou descrença e transmutável da revolta. Sou mais um a caminhar sobre esta bosta, empunhando a bandeira solidão. Uhum! Uhum! Todos os políticos, todos os políticos esqueceram que havia Esquecidos esquecidos, esqueceram de cumprir o seu plano de governo, que tinham como meta prioritário, educação, saúde, segurança, transporte e moradia, em suma, tudo aquilo que o eleitor espera dos candidatos que foram eleitos. Pelo voto popular. Todavia, depois de eleitos, a prioridade passa a ser roubar, desviar bebas, muita porquinha que empresários canales pagam para poder ganhar as licitações, Superfatura, Vamos usar materiais medúres para ganhar sempre mais. Todavia, os políticos passaram a lembrar que, as que haviam esquecidos, que haviam esquecido os esquecido, que tenham que cumprir as suas promessas em Porém, para fazer tudo o que eles vieram, haviam se comprometido no calor de um pranque. Um Quando eles viram que tinham que abrir mão da sua nova enganância, passaram a esquecer dos esquecidos mais uma vez. Obrigado.